Pessoal, estamos aqui começando mais um episódio da A Jornada do Herói. Na verdade, começando o primeiro episódio. Né? Estou aqui regravando o áudio porque a primeira vez que a gente gravou ficou muito ruim. E aqui a gente vai mostrar para vocês como é que é o Pokémon, -O, né? o, Pok o joguinho online de Pokémon, trazendo toda a nostalgia para quem gosta de Pokémon. Bem, aqui vamos criar aqui o nosso personagem, o primeiro personagem. Na verdade, eu já tinha criado um. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que foi a criação do Nerdin. Bem, aqui tem várias opções, né? você pode escolher ali entre o sexo masculino e feminino, você pode escolher a cor da pele, o tamanho do cabelo, tem vários tipos de cabelo. E eu achei bem legal essa personalização porque você pode escolher entre vários formatos, né? vários padrões do, do jogo, então acaba não tendo muitos personagens parecidos lá dentro. Bem, aqui a customização do nerdinho que eu fiz ele de cabelo vermelho, né? coloquei ele com os os olhos calmos, mas depois eu acabei colocando barba e sobrancelha nervosa angry angry eyebrow aqui ó, a barba que é assim, como vocês podem ver, a personalização do jogo é bem legal nessa criação e como vocês podem ver nos próximos gameplays é, depois você pode conversar com alguns NPCs para mudar a sua aparência de, de graça Então é bem tranquilo, você pode criar do jeito que você quiser Depois se você não gostar, você pode mudar, mesmo durante o jogo Que é muito tranquilo E bem, é, como vocês estão vendo aí, essa foi a criação do Nerdinho Que vai andar de bicicleta vermelha E que tem o nome de Nerdinho E o rival dele se chama Bully, né, Ou Bullying, né, O cara que, que faz a, as traquinagens normalmente Bem, aí foi bem legal que a gente começou no quarto, todo mundo começa, porque a gente começou do lado do Mr. T-Naked, né? O pessoal mostrando que é bem criativo nesse jogo na hora de criar o um personagem. Eu fiquei, quando eu vi isso daí, eu fiquei com vontade de, de criar alguma coisa nesse estilo, bem zoado. Bem, aí eu tô mostrando o chat pra vocês, tem bastante coisas, bastante opções. Infelizmente, você, dá, você consegue colocar o chat em português, mas o jogo em si só se você tiver com uma rumo em português. Essa aqui é a casa do personagem principal, no caso todo mundo começa nessa casa, né, casa de início do jogo. E no Pokémon, quando você tenta sair da cidade, você não consegue. Você tem o professor aqui avisando para você, não, não vá, que, que a grama alta tá cheia de pokémons, é perigoso, e você precisa de um pokémon para sua proteção, né. Aí ele vai te levar até o o laboratório dele, isso, tipo, não tem como fugir, você entra lá, na né? que entra em CG, você segue ele e você é obrigado a escolher um Pokémon. Bem, no caso aqui, como eu faço a maioria das vezes, acho que em todas, não vou dizer que em todas as vezes, mas a maioria das vezes que eu joguei Pokémon Red ou Fire Red eu, eu peguei o Squirtle, nas outras gerações eu tenho outros Pokémon favoritos, mas dos meus, dos iniciais, esses são os meus, o o Squirtle é o meu Favorito nessa geração. Aí eu fui lá, depois de muito Lero Lero, Lero Lero Lero, lero o Escorto, o Pokémon do meio, e como eu falei para vocês, né, eu, o Z e o X são os comandos que ativam, né, conversas, diálogos. Eu até tinha falado que o Enter ativava no primeiro, na primeira vez que eu gravei, mas na verdade é só o... É só o Z e o X que, que ativam os comandos do jogo. Bem, aí depois que você escolhe seu primeiro Pokémon, você vai tentar sair e o seu rival, no caso aqui o Bully, vai desafiar você para é a primeira batalha. Essa primeira batalha você tem, normalmente, como ele escolheu, o Pokémon tem vantagem contra o tipo de Pokémon que você escolheu. Então, no caso aqui, vai ser, obviamente, o Squirtle versus o Bulbasaur. Ou o Bulbasaur. E o comando do jogo é bem simples, como vocês podem ver. Você vai apertando os e ali para ir passando as telas e aí você, como no jogo normal você pode escolher entre ataque e outras alternativas, né? por exemplo, usar o item da bag, que tinha ali no começo, correr, no caso aqui não dava para correr, mas... É bem simples. E perde toda a emoção eu tá estar re regravando é né? porque não, não tem aquela torcida, né? aquela apreensão de nossa, será que eu vou ganhar? Mas assim, é bem raro alguém perder assim logo na, na primeira luta. E olha aqui, eu quase perdi, porque ele me deu um ataque aqui agora, como vocês vão ver, que deixou lá embaixo de vida. Mas é, normalmente é difícil você perder, igual vocês viram no, no segundo episódio, porque o Pokémon de água tem vantagem também lá na, na frente contra de, de pedra. Preda, né, uma coisa feia. Então, é bem tranquilo quando você começa com o Escortel. Então, eu já o primeiro level. Né? Level 6. E daí o jogo ele fica um pouquinho mais... emocionante, né? Porque daí você vai conseguir explorar o mapa um com mais calma. Nossa, olha tanto dizer ali embaixo que eu apertei sem querer no chat. Assim. Isso que dá não saber jogar e quer é fazer gameplay. Mas enfim. Aí depois que você pega o seu Pokémon, você pode se aventurar pelo mundo. Bastante pessoas aqui, na verdade, falando em espanhol, português. Acho que espanhol. E aqui a gente vai para a floresta onde provavelmente nós teremos a nossa primeira luta contra um. Aqui de novo as dicas né, tipo de vez em quando tem algumas coisas que aparecem de dicas assim, de... Então é interessante você ficar dando uma liga de vez em quando nas... nas placas que aparecem no jogo E aqui nós fizemos nosso caminho até a cidade de Viridian, que é depois de Palette a primeira cidade que você visita né Em Palette você começa e em Viridian você é a primeira cidade que você chega, a primeira cidade do mapa que você tem acesso não podia ter cortado o caminho ali pela matinha, fui lá longe <risos> Anyway, vamos seguindo aqui em direção ao Wydian nem Nenhum Pokémon, nenhuma outra aí, ó. só porque eu fui falar Um Caterpie, esse não foi o Caterpie que a gente pegou, mas... Até mesmo porque a gente não tinha Pokébola, você precisou ter a Pokébola para poder lançar uma Pokébola Mas essa foi uma das primeiras lutas que a gente teve Como vocês podem ver, bem simples, bem de boa até porque não tem muito segredo no começo, né? Os pokémons são relativamente mais fracos, então é só você ter cuidado assim de sempre ir no centro pokémon, procurar seus pokémons, e, que é bem tranquilo. Oh, curto. Take o Takeo. Takeo, jogada de futebol americano. Engraçado que na primeira vez que eu gravei tinha um monte de coisa pra falar, eu fico torcendo Agora, tipo, não sei nem o que falar direito Mas vamos lá, né? Porque temos que ter um vídeo com áudio um pouquinho melhor Pros nossos telespectadores Ou será Youtube tem que ser. telespectadores Youtube-espectadores Anyway Vamos lá, vamos seguir, level 7 temos Bubble E nossa às vezes isso é chato, cara, quando você não tem um repelente, alguma coisa Você sai de uma batalha e já entra em outra Principalmente quando é contra Pokémon mais fraco, assim, que não dá muita XP Acaba não, não sendo muito legal, acaba sendo meio maçante o jogo No emulador é mais divertido porque Você pode acelerar os frames, daí acaba, as lutas são mais rápidas, é mais fácil de você jogar, né? E essas foi as coisas que eu senti jogando esse Pokémon no, que Você tem que jogar o jogo no tempo que ele foi idealizado para ser jogado. Take a, take a, take a shot. Uma outra coisa ruim de jogar contra pokémons quase do mesmo level, ou não, é quando eles agem primeiro que você, eles ficam naquela expectativa, né? Nossa, será que eu conseguir? Será que eu conseguir é por isso que às vezes acaba sendo bom você ter um Pokémon rápido, como um Pikachu, um Ratatá, um Rupidi, que sempre atacam um primeiro, daí se você tiver tipo, um PV contra um PV, se você ataca primeiro, você consegue vencer. Bem, aqui é a primeira cidade, a Jurydia. E no Cural Pokémon é sempre que você chega, vai lá, fala com eles, eles vão falar que se você quer curar ou não os Pokémons, eles vão pegar suas Pokébolas, curar e te devolver. Você vai poder seguir sua jornada tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Aí é interessante, é, para você ganhar as suas primeiras Pokébolas, você vai ir no, no Poke market só que você não, vai, não precisa comprar, você vai lá e eles vão pedir para você entregar um item para o professor Carvalho. Ó. Aí você vai falar, ok, você pode entregar, daí você vai voltar até lá embaixo, onde o professor Carvalho vai mostrar para vocês as Pokébolas e você vai poder capturar depois os seus primeiros Pokémons. Bem, aqui eu estava mostrando para vocês o, a Pokédex, como eu citei em outros vídeos, é que eu citei a primeira vez, que é que você não tem o menu do jogo. Todo menu que tem é o menu da plataforma mesmo, não é o menu do, do jogo original. Né? Então, teoricamente a gente vai lá para baixo para pegar a Pokédex, mas nós já temos a Pokédex aqui. A única coisa que vai mudar é em questão de jogo. Aqui eu fui tentar andar na água, brevemente consegui, mas fiquei com medo e voltei <risos> duas vezes ainda. Bem, seguindo aqui de volta à pallet. Vamos lá, vamos lá, vamos lá para a pallet. Ah, luta, luta, luta, luta. Bem, no um Ratatal, não lembro se eu cortei aqui. É, muitas lutas às vezes são chatas, principalmente contra pokémons muito fracos, assim. Nota mental dos próximos vídeos, não ficar mostrando lutas chatas. <risos> Essa luta aqui foi também bem de boa, né? Level 7 contra level 2. Não sei se esse foi o Rattata. Não, não foi o Rattata -tá, que eu capturei. <risos> Morreu muito fácil. Bem. Aqui, fizemos um corte, de volta aqui, onde nós vamos pegar a nossa Pokédex aqui em palette no laboratório. Um monte de gente lutando, igual eu citei a primeira vez no vídeo original. É, quando tem uma bolinha igual tinha aqueles três ali embaixo, quando tem uma Pokébola em cima, quer dizer que ele está lutando. No caso, eles devem estar lutando ali contra o, o seu rival ali na primeira luta. No caso, não tá aparecendo um rival pra gente, porque... Né? Aparece só no jogo deles, o rival deles, e no nosso aparece o nosso. Por tipo, no caso aqui, provavelmente eles não estavam vendo o Bully chegar ali pra, pra reclamar. <risos> Bem, mas é assim que a gente consegue o nosso primeiro Pokémon e a nossa nossas primeiras cinco Pokébolas, tendo vencido o nosso primeiro jogo. Eu lembro que aqui eu peguei as Pokébolas e depois de sair, eu fui atrás do nosso primeiro Pokémon, que foi um Caterpie. Muito, muito de boa, muito tranquilo, muito e, e O Caterpie é um Pokémon que assim é meio difícil de tipo, você evoluir, porque no começo ele não tem muitos ataques, ele evolui para o Metapod que é um Pokémon assim, que a sua maior força é a defesa, então você vai apanhar muito e tem que usar estratégias como tipo, lançar ele em primeiro e depois. Depois substituir pra você... Olha lá o Mr. Mr. Teenage que tinha de novo. Então, como voltar. Você tem que fazer essa troca dos pokémons, porque aí você consegue evoluir o pokémon sem, mesmo sem ficar sofrendo demais. Né? Você usa um pokémon mais forte e depois divide a XP quando a luta acaba, porque todos os pokémons envolvidos ganham o mesmo tanto de XP. Não importa se ele entrou e saiu e depois todos os outros entrar e era mais dano que ele o que importa é se tava numa luta só não vai ganhar XP numa luta se o Pokémon tipo for Foi eliminado né? se ele desmaiar se ele desmaiar daí ele não ganha XP quem vai ganhar é são os outros que conseguiram ficar acordado até o final da luta bem que eu fui selecionando as nossas pokebolas para tentar capturar o... o Caterpie e assim como eu faço no emulador e como eu faço no Game Boy é sempre apertando B no caso o X para Pra ter aquela velha mania que acho que muita gente já comenta que tem, e realmente deve ter, que é ficar segurando o B pra, pra conseguir capturar o Pokémon. Bem, é isso aí. Esse foi o primeiro vídeo, como vocês poderão ver. Falei um monte de coisa sem querer no chat. E como eu falei no vídeo original, se vocês tiverem dicas, sugestões, mandem pra gente. E nos próximos vídeos a gente vai tentar capturar mais pokémons para mostrar aí para vocês sobre esse jogo do Pokémon. Se você quiser conferir o vídeo original com áudio o áudio do jogo bem lá em cima, quase, quase não, praticamente cobrindo a minha voz, é só você clicar ali embaixo. E para ver o vídeo 2, é só clicar ali em cima que vocês vão conseguir assistir tranquilo. E aí o gameplay do para vocês. <risos> you <laughs>